Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja nos assistindo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma transmissão do canal do YouTube do programa WASH, Ciência e Cultura. Vamos brincar? Programa WASH, Ciência e Cultura, vamos brincar?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 Você já deve ter percebido que a gente está num lugar bem diferente hoje, porque o tema do nosso programa será, sabe qual? O céu, pessoal. E nós viemos para um lugar muito especial, chamado MAS, Museu Aberto de Astronomia, e ele fica em Campinas. Bom, esse aqui é um local muito encantador, muito inspirador. Quanta coisa importante, né? Quanto mais a gente cuidar da qualidade da água, melhor para a vida no nosso planeta. E você já deve ter percebido que a gente não está em qualquer lugar. Nós estamos no aquário do Guarujá, no litoral sul de São Paulo, para falar sobre vida aquática. Mas antes de entrarmos nesse tema, acompanhe as imagens desse espaço. Música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 é, eu não esqueci do Bola de meia. eu sei que vocês estão aguardando e eu queria saber, Bola, o que vocês prepararam pra gente aí hoje? Roda aí! pessoal. Eu sou Peixe Peixoto. É um prazer estar presente. Oi, pessoal. Eu sou a Peixe Peixita. É um prazer estar presente. Saímos das águas para contar uma história para vocês. Então, eu vou contar uma história tamônio. Era uma vez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 Ai ai, ai, ai, ai, ai, ai! Não é que tem uma oncinha, Celso? Que legal! Uma onça pintada feita de barro, da argila que é retirada da beira do rio. Que legal! Era uma vez, num reino muito distante, havia uma profecia. Quando o rei desce 20 voltas em torno do sol. Todo o céu se apagaria. Menino, estou aqui, menina, vim cantar Licença, uma história eu acabei de contar Menino, estou aqui, menina, vim cantar Licença, uma história eu acabei de contar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 vão chegando para a gente, muda a posição, e aí o azul já não chega mais. O que chega para a gente é aquele amarelado, aquele alaranjado. Me diz uma coisa, uh, o que, que as crianças mais perguntam aí no aquário? Pode dizer para a gente? As crianças, elas fazem perguntas fantásticas. E é, isso é muito bom para a gente aprender cada, cada dia mais, né? Mas o que elas mais perguntam são sobre tubarões, sobre raias. Por exemplo, se tubarão come gente, se a raia solta o ferrão, essas coisas naturais, né? De criança. Aquele recado para a garotada que quer, de fato, é estudar animais marinhos. Como que faz? Olha, sempre estar se atualizando, é ser curioso, gostar de animais. Sempre estar se atualizando, porque a cada dia ocorre uma notícia, né? É, ou boa ou má, para a ciência. Então, a todo momento estar tá se atualizando, ser curiosa, e ir atrás dos seus objetivos. Se é isso que você quer, você tem que ser interessado, se mostrar interessado desde, desde criança. É, mas eu tenho uma dúvida que eu acho que muita gente tem. Quantas estrelas os nossos olhos conseguem enxergar no céu? Você pode responder isso para a gente? Sim, vamos lá. É possível observarmos cerca de 6 mil estrelas a olho nu, sem usar qualquer tipo de instrumentos. 6 mil estrelas? 6 mil estrelas durante uma noite bem limpa, né? Durante o ano, a gente conseguindo observar. São 88 constelações que está dividido o no nosso céu hoje, né? E dessas 88 constelações, então, nós conseguimos ver no total de 6 mil estrelas a olho nu. Agora, professora, uma coisa importante. Olha, presta atenção que essa pergunta você vai ter que responder e todo mundo está ansioso para saber a resposta. Até recuando? Claro que não. A gente tem que saber disso desde criança. É, mesmo porque desde muito antes da gente se conhecer enquanto... É civilização europeia, brasileiros, e os portugueses chegarem no Brasil, a gente já sabia disso, né? O Eratóstenes já, já estimou o diâmetro da Terra é, há muitos anos. Desde a Antiguidade, a humanidade já sabe que a Terra não é plana. Ah, ufa, estou satisfeita agora. <risos> Professora, <risos> muito obrigado pela sua participação, foi incrível. Tenho certeza que todo mundo do outro lado aproveitou bastante. Obrigada pela oportunidade de falar aqui para vocês, um programa super bacana e tudo de bom aí para todos vocês. Até logo, tchau, tchau. tchauzinho. Tchau, tchau. Olha, pessoal, nossa transmissão está quase chegando ao final. E eu gostaria de aproveitar esse momento para pedir para você curtir o nosso vídeo, é, compartilhar nas redes sociais, é, deixa aquele sininho acionado para você receber os novos conteúdos do canal do Osh. E, claro, a gente vai terminar esse programa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 Prispicha. Conseguindo a contagem Uma a uma sem preguiça Quando penso que chegou